Eu quero bombar no mercado do Steel Frame, quero fazer muito sucesso, quero é muito dinheiro, Helena. Eu quero faturar igual você faturou já mais de 100 milhões de obras no Brasil inteiro. Eu quero, eu quero isso pra mim, eu tô decidido. Esse é o sistema, esse é o negócio da minha vida. Bom, se você não me conhece, e não, sabe do que eu tô falando, eu vou te contar agora. Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso, nesse mercado do Steel Frame já um tempo. Já tenho mais de 100 milhões de obras por todo o Brasil. Projetado, executado, fabricado. E aí? É você deve estar pensando, caraca, como é que ela conseguiu tudo isso? Vou te falar o segredo agora, então fica ligado. Outra coisa, que você pode ficar ligado também, não deixe de curtir esse vídeo, dá um comentário se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, nesse momento. E outra coisa importante, que você pode fazer também, tá certo? Aqui embaixo tem um link que te manda diretamente pra minha lista do WhatsApp. A lista da dama, pois é. Lá na lista da dama você consegue ter um contato exclusivo comigo e conteúdos exclusivos que não tem mais nenhum lugar, tá certo? Mas a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte, cara, busque tornar-se referência. E como é que você busca se tornar-se referência para ser o número 1, um, né? Tem alguns passos. Preferência primeiro o seu primeiro. Busca uma região que não tem steel frame, que a galera não tá construindo. Busca seu primeiro. Porque quando você é o primeiro, é muito mais fácil você acabar se tornando a referência do mercado. Porque não tem mais ninguém. Foi isso que eu fiz, juro. Foi isso que eu fiz. Então, busca seu primeiro, mas o primeiro com foco. Não é aquele primeiro que eu faço steel frame, mas eu faço alvenaria, eu faço bambu, eu faço andaime, Faço estrutura metálica, eu faço o que você quiser. Não. Seja aquela pessoa focada, focada no steel frame. E aí vai a segunda dica. Foco foco. Qual o problema das grandes pessoas? Por que que eu tenho alunos? E olha, eu já tô com mais de 750 alunos também por todo o Brasil. Pessoas de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil, já vieram fazer meus treinamentos presenciais ou participaram de algum curso online meu. Eu vejo muita diferença das pessoas que têm resultado e que não tem resultado. Qual que é o problema? Foco. Tem chega e vai fazer o Steel Frame para ser um complementar do que ele já faz. E tem um aluno que chega, que eu acredito que é você, e fala, cara, eu quero Steel Frame. E ele só foca no Steel Frame, ele só vende o Steel Frame, ele só fala do Steel Frame. E esse cara, ele tem um resultado muito mais rápido, muito mais veloz do que todos os outros alunos. Então, um grande ponto, grande diferenciação é esse, foco. Então, primeiro, busca seu primeiro, isso vai te ajudar a se tornar referência. Busca depois, fazer o quê? Ter foco. Foca no Steel Frame, foca no Steel Frame. Vende Steel Frame, fala só de Steel Frame. Faça do Steel Frame a sua vida. Seja projetando, gerenciando, construindo e vendendo. Tenha foco no que você faz. Terceira dica também fundamental que vai fazer muita diferença na sua vida. Estude, estude. A gente tá falando de um sistema construtivo que está em constante evolução. Muitas coisas que eu sabia 10 anos atrás mudaram completamente hoje. Técnicas, materiais, procedimentos de montagem. Até modelos de se orçar uma obra. Mudou a maneira como é que a gente faz o orçamento? Mudou a maneira como é que a gente Projeta, como é que a gente apresenta o projeto, mudou completamente. Então busca estar tá sempre estudando, se reinventando. Participa dos eventos. Isso quer dizer que você vai ver arroz de festa de evento. Tudo que é evento eu vou. Não, também vai com foco. Busca os eventos que vão estar tá te entregando conteúdo sim, conteúdo diferenciado. você não ficar só naquela mesmice, né? E acabar gastando dinheiro à toa. Isso é uma dica muito importante. Então escolha bem os eventos que você vai. Cara, vai pra cima. Vai pra cima e não acredita em milagre. Não vai cair obra de show frame no seu colo. Nunca caiu no meu. Vou te dizer que mais que 90% dos negócios que eu já fiz foram até através de conversão, em que o cliente tinha um projeto, e a única coisa que eu fiz foi mostrar pra ele o como o estilo frame era muito melhor de se trabalhar, ocupar, seja para reforma, seja para construção do zero, seja para residencial, comercial, industrial. Eu só mostrava pra ele que esse era o melhor caminho a ser seguido, tanto pra ele quanto pra mim. e Ia ser bom pra todos os lados. Esses quatro pontos são fundamentais pra você se diferenciar no mercado. Não dá bobeira. Agora, você quer aprender de uma maneira muito mais acelerada e diferenciada mesmo? O que, que eu vou te falar? Nós temos Aqui na Dama do Gesso treinamentos presenciais, treinamentos online e com toda a faixa de preço que você possa imaginar. Ah, para que, lógico, cada um com seu foco, cada um com a sua entrega, para conseguir botar cada vez mais pessoas no mercado. Chegou o momento da gente dar um boom no mercado, porque o steel frame está acontecendo e são. Poucos que estão surfando a onda. Se você que é a pessoa que quer entrar nessa onda também e não quer esperar ela passar, né? é quem é surfista, você é surfista. Se você não for, pergunta para o surfista. Se você não pega a onda no tempo certo, meu amigo, correr atrás depois dela é complicado. É complicado. Então não seja esse surfista que deixa a onda passar. Pega ela porque ela está passando nesse momento. Se você não aproveitar esse momento agora, você vai perder. Por isso, clica aqui embaixo agora. Entra na minha lista VIP do WhatsApp. Pergunta sobre a minha imersão. Pergunta sobre o meu curso online. Mas não deixe. Deixa essa onda passar. Se você quer ser o número um no mercado que eu sei que você quer, essa é a sua oportunidade, essa é a sua chance de parar de ficar concorrendo por preço metro quadrado, esse negócio louco da alvenaria, do concreto, em que, porra, as obras não acabam, a lucratividade é pequenininha e é um inferno. É um inferno de você trabalhar. Tão fechado? Tão combinado? Espero você no próximo vídeo. Grandes beijos. Tchau, tchau.